Olá pessoal do canal musical é, Eu tenho uma história para contar para vocês De uma música de minha autoria é, Que chama-se Condor né? É uma música, sabe, que realmente Eu me dou o direito a dizer que a música é muito bonita Realmente, muito bonita Para quem eu canto a música, todo mundo fica assim Nossa, essa música parece assim uma música de sucesso, sim, né? E eu acho que sim, que se ela for gravada, né? Eu mandei essa música Para alguns cantores, não muitos também, né? Alguns cantores, né? É... Mandei para Bruno Marrone, Chitãozinho Chororó e alguns outros aí. Acho que Leonardo mandei também. Me lembro bem disso. Leonardo era bem no estilo de Leonardo, então, essa música chama-se Condor, é muito linda, realmente, olha, quando você escuta ela, tá, parece que sim, nossa, essa, essa música parece que eu já ouvi ela, parece que ela já ouvi assim no rádio, na televisão, realmente é muito bonita a música, eu não, não entendo, é o que não houve interesse das pessoas gravarem essa música, entendeu? Então eu tô colocando essa música aqui no YouTube e qualquer pessoa, cantor, dupla, sabe? Qualquer pessoa, né, que quiser gravar essa música, entendeu? Pode entrar em contato comigo, vou deixar meus contatos aqui no YouTube, certo? E pode gravar, sem problema nenhum. A gente combina, entendeu? Não vai ter nada difícil, certo? Então... Qualquer pessoa quiser gravar essa música aí, pode entrar em contato comigo que a gente se ajeita, tá certo? A música é feita pra andar, pra fazer sucesso, ou, ou não, né? Às vezes a música não faz sucesso. E eu também até sei de muitas músicas boas que não fizeram sucesso. Acontece, né? A música tem que ter alguma coisinha. Mas essa música eu acho que é sucesso, com certeza, sabe? Não é. Me desculpa aí a falta de. Né? <risos> Humildade, vamos dizer assim, mas não é não, é porque a música é boa. Inclusive, tinha um carreiro, já disse uma vez, rapaz, só tem dois tipos de música, né? A boa e a ruim, né? E essa é a boa. Tá certo, gente? Então, olha, eu não vou cantar ela no violão agora, porque eu eu gravei ela num estúdio demo, né? Sim, só mais ou menos, meia boca, assim, mas dá para você sentir a música, certo? Eu não sou cantor, tá? Eu cantei assim de acordo que eu, que eu dei conta e tal, né? Mas e, vocês imaginem essa música na voz de Chitãozinho Chororó, Leonardo, quem vocês quiserem, tá? Bruno Marrone e tal. Então, é, imagine ela com esses cantores, né? E compartilhem esse vídeo, se inscreva no canal pra ajudar a gente, tá ok, gente? E pra crescer mais, pra gente mostrar mais coisas pra vocês. E aí eu quero que vocês... Escreva aqui nos comentários Se, se gostaram da música Ó, oh, gostei, beleza e tal Ó, oh, não gostei, tudo bem também Isso aí acontece, né Ninguém é obrigado a gostar de toda música E eu mesmo tenho música que muita gente gosta e não gosta Isso aí faz parte, né Eu não vou ficar com rabo de carinho Vou ficar tranquilo, isso aí é uma coisa que eu Sou cabeça, tá Então escreva no comentário aí se gostaram ou não Tá certo? Se realmente ela serve Assim, olha eu acho que essa música serve para o cantor X ou para o cantor Y, ok, pessoal? Então tá, então vocês vão ouvir agora, eu vou mostrar algumas fotos no vídeo e tal, para enfeitar para vocês, mas prestem atenção que a música, eu acho que é bonita, tá ok? Se acharem que é bonita, diga nos comentários. Um abraço, pessoal, na paz! Coração procure por aí uma nova paixão, ela já nos entregue nunca, coração. Nós já sofremos muito, o sonho virou um pesadelo, veja as marcas da tristeza no espelho, ela já não te deseja, tem nos braços um novo amor. Nessa colação, amigo, você sobrou. Seja forte como a rocha, vire o pão gorduro. Voga coração. se Mas não te deseja Tem nos braços do um novo amor Nessa coração, amigo, você soprou Seja forte como a rocha Voa no espaço como um condor e vai procurar o um novo amor. o coração livre como um condor e vai procurar o um novo amor.